Fala galera, beleza? trazendo mais um vídeo pra vocês. E bom, hoje eu vou estar tá jogando Bad Ours aqui no Mush. É. Calma aí, que esse scoreboard está desativado aqui com aí Scoreboard. Deixa eu um pouquinho. Deixa um pouquinho menor. Sim. E bom, nesse vídeo a gente vai estar tá jogando Bad Ours, né? Como eu acho que eu já disse. E bom. É isso. Depois eu vou gravar um vídeo com meu primo. Tipo assim, vai ser eu e ele jogando Bad War junto. Só que vai ser eu contra ele. Não, não vou lembrar de vou... Ah, só porque eu não deixei você jogar aqui porque eu tava gravando? Não, eu só queria aparecer meu rosto. Não tá gravando o rosto. E aí, vai querer? Sim ou não? Antes, hum, você se perguntam se, se eu tô de Bad War. Eu... Não, não, tá de lunar aqui, ó. Point. Mano. É.. Bora, só vou puxar aqui pro... pro... pro... pro time lado ah, Olha a cara que eu não voide Olha a cara que desconectou também Eu vi pra você Tá, mano, é... Fácil, fa... Bora lá, eu vou guardar essas coisas aqui no baú. Agora eu vou ir pro Dino. Mano. Minha mira tá indo muito pra baixo, velho. Não sei o que tá acontecendo. Se ele quiser, daí eu vou colocar uma partidinha para ele jogar aqui também, se ele quiser. Sim! Se... Tá, então, depois eu vou colocar uma partidinha dele aqui, e é isso. Vou comprar duas maçãs, bloco, Vou fazer aquele... MLDzinho. Tá, agora eu vou fazer a ponte certa, né, pro... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Louca, não é eu que escolho o mapa, sabia? Tem que ter VIP pra escolher. VIP é pago. Tá, então já estamos aqui no, no Dino. Eita! Que susto, velho! Nossa, velho! susto, velho! Que tava a partida! Cara chá! É bom. Vamos ver as partidas, né, porque essa daqui foi muito bosta. Então, bora. Esse daqui é que mapa? Mano, isso daqui é um mapa de Skawars, velho? Mano. Velho. Mano, eu pensei que isso é, velho. Tá, tem dois... Tem um, um streamer aqui. Ih, o cara xingou ali já. Xingou quem, velho? Tá, então bora, a gente dropa essa daqui que é só um ouro, a gente já puxa aqui pro azul, boa mano, o azul caiu velho, boa mano, isso foi muita sorte e muito azar ao mesmo tempo, porque agora... Quando eu for quebrar, eu não vou conseguir. Opa, tá pouco lagadinho. mas eu tô tá um pouquinho lagado. Mas bora. Bora. Bora, bora, bora. Bora. Mano, esse cara nem me relou. Você viu isso, Luca? Aham. Uhum. Rombado <risos> demais. Uhum. Nossa, velho. Eu não queria ser ele. Tomando esse combo, credo. Imagina. Por partir da passada era o Vermelho ou era o Azul? Não lembro. É Alzheimer. Acho que era o Azul, né? Ou era o Vermelho. Ah, acho que tá no mapa, né? Não, não. Mas daqui eu pensei que era o mapa de Skywars, né? Mas o né? Tá, então vou vir aqui vou guardar esses diamantes, no é o do Ender eu vou vir aqui pra ver se já gerou mais pra eu upar aquele Sharpness. Mano, se eu estivesse perguntando qual que é a textura, velho. Essa daqui, ó. É default, red default eu sei Não. É Red Default. Falei errado. Red Fault é a minha textura. Que eu não sei se eu vou liberar porque tem mais coisa pra consertar na textura. Acho que eu nem falei disso, né? Mas, assim, eu não jogo Badwars... Não, quer dizer, eu não jogo Minecraft normal. Eu jogo PvP porque eu gosto. Muito mais de jogar PVP pra mim é uma coisa muito mais interessante de jogar do que fazer casinha. Essas coisas eu acho muito, muito, muito mais. Então por isso que, mano, eu tô bugado. Velho. Por isso que eu tô jogando o Wars porque eu gosto disso. Eu gosto, mano. Agora aqui para acho que não é uma boa, não é muito uma boa ideia, vir aqui pro meio, calma aí, eu vou destruir essa ponte, cara, ah, eita, esqueci que tinha Fireball Jump, e yeah. é, e tipo assim, é o Fireball Jump mais exagerado que eu já vi na minha vida, tá, pelo menos a gente tá aqui, né? tá, então eu vou comprar uma TNT, uma TNT, nossa, Blocos. pronto, velho. Vai, vai. não buguei muito. Tô muito bugado. É sério isso? É sério que eu dropei isso? Hã? Bora. É... Acho que eu vou fazer... tentei, vai. Dois... Um, pula! É... A gente vem aqui, né, Luca? Se tipo assim, eu não tô indo muito PVP, mas é porque eu tô com... Mendo. É, só que agora Eu não vou mais Agora eu vou ir pra base do branco Fazer prontinho aqui, ó Muito boa Ah, eu vi o branco Indo pra mim, velho Tá achando o que é que eu não vi? Branco safado Mal sabe ele que eu tô indo pra base dele agora Ou sabe Sei lá, Mas mano, branco só lafrado, hein, cara Mano, eu quero proteger o cama, velho. Tô brincando. Mas, tipo assim, a produção do cara não tá tão coisada. O cara vai fazer fireball jump ou tacar tá uma fireball? Qual? Hum. A skinzinha dele. Uma daorinha. Eita. Eita. Calma aí, cara. Deixa eu só tacar uma dele. Eita. Mano. Bluíssimo. Bluíssimo do caramba, velho. Bora. Tá com a TNT. Eita. Opa. Nossa, mano. Tá com a TNT lá pro alto. Bora lá, branco. Racista. Nossa, velho. Você viu o tanto de vida que Bora. Bora. Bora, bora. Bora, carinha. Bora, velho. Matei, GG. Uhul. Foi da hora esse PVP. Não foi tão fácil. <risos> tá ligado? Aqueles caras desumilde, Mano. Eu... Eu tinha escada, eu não fiz a energia, mano. Não ideia. Então acho que tem cara indo pra minha base. Então é, tem cara. Será se chega, velho? Não, velho. Fazer uma pontezinha aqui bem de boa. Tocar Fireball, velho. Pra ver se chega. Nossa, nem perto. Tava perder minha cama, mas tudo bem. Eu acho que eu consigo matar o cara. Pode ser que não, pode ser que eu não perca a minha cama. Ah, véi. sou muito cego, velho. Me PVP, mano. Obrigado. Opa, nossa. Que, que jogada, hein, cara. Nossa, o cara, o cara se safou ainda, velho. Mano, esse cara é o rei do clutch. Eu não consigo fazer clutches assim. Morre, morre, morre, morre, morre. Nossa, velho, esse cara é bom, velho. Esse cara é bom, esse cara é bom. Só que eu não sei por que ele xingou, bem. Deixa eu ver o cara, vem. Mano, que cara. Mano, cara... o cara se tacou no VOD pra não pegar meu minha... aqui, Ah, mano, vou chorar, velho. Tá, vou comprar isso bastante bloco, velho. É... Mano, agora não tô nem aí, velho. vou usar de TNT e outras bagulhas. Tá. Opa! Susto, velho! Só para. Mano, não susta, sou doido. Filha da Que isso? Oh, o cara me xingou aqui. Do nada, velho. Véi... Do nada, doido. Do nada? Você viu isso? Uhum. Ah, é verdade, você nem sabe. Tá só tem eu. E Eu, eu o rosa e o verde. Tá, eu tô sentindo que o verde vai vir em um qualquer momento. Tô sentindo, hein, cara. Já no comprei, foi no Hardcore? E acabou, foi de base. E se eu tivesse no Hardcore nesse mapa? Aí, se eu morresse, já era, né? Ah, nesse CB de Wars. Esse é um score diferenciado. Tá, então, vou dropar esse Golden aqui, né? Tá, tchau. Porque eu não gosto. Ah, eu compro mais uma Fireball. Aqui no baú. Agora a gente tem duas, Luca. Respeita. E três, moça dourada. Respeita. Calma aí. Tá, não tá ativando um monte aqui. Calma aí, cadê? Que é estrux, que é estrux. Que... Tá mal bugado, velho. Sei lá o que tinha que Dois é um Bora lá, então. Bora lá, galerinha do Maniz Leve de... Vamos lá, seus juregues. Vamos, vamos lá, seus Surek. Ah, não. Vai ser esse, esse cara de novo, velho. E, e eu com a minha mira de cego. É. What? Nossa. GG. eu... GG, velho. Eu não sei se eu tivesse... Galera, acho que eu tive uma ideia, velho. Eu vou gravar agora um... um... Um The Bridge, só que eu vou... Pedir pra treinar pra viver porque eu sou assim, bora, treinar, sou muito chato com isso véi, quando as pessoas não aceitam, eu quito, <risos> é sério véi, sou muito bosta, então eu espero que essa pessoa aqui, que entrou aceite, não come aí, véi, é ctrl v, Miguel, como... quer treinar por sim, sim, bora, ae mano, Miguel, é de primeira, porque... assim já, por que você mapa? Você consegue mudar pra frente? Ah, pensei que eu consegui fazer, velho. Bora. Clique aqui, sendo que eu nem sei controlar. se você controlar butterfly normal. Ah velho! Oh. Mano, eu já consegui fazer 20 cliques com um butterfly, velho. Isso aqui é o um mouse da Red ainda aqueles mouse baratos. Mas é bom, velho. O é bom. Bora! Bora, cara! Bora, cara! Bora! Mas espaço não foi. Ah, pra quem quiser saber, mano. meu teclado é um Red Dragon Kumara. É. Ele é um teclado mecânico. E muito bom. Por sinal. O meu primo aqui do lado, ele, tipo assim, ele tem 5 anos, ele, tipo assim, ele não sabe fazer ponte nenhuma, ele só sabe fazer a normal. Mano, acabei de ser é, muito burro, e, velho. e uma um pouco rápida, né? Qual? A do A e, e esse, né? Não, essa é a normal bridge. Sei lá como é que fala. É a normal bridge, eu acho. Ou shift bridge. Nossa, mano, o cara... Ah, era que eu tô? Ah, não entendi merda, né? Mano, tipo assim, quando eu olho pro void, assim, eu pego uns mil FPS, sem assim, ver. Mas, tipo assim, como eu tô com o OBS aberto, acho que é melhor, tipo assim, eu travar meus FPS em 245. Acho que é melhor mostrar que eu cara. Se não, Quito. Tá, aê, mano. Mano, hoje eu já tô tendo sorte, cara. Só tô caindo com os caras que quer, é, velho. Sou muito ruim, velho. Mata! Matei, ó. Respeita, você tentar tentar puxar uma tele bridge tô... com butterfly, mas não dá ah até que dá, mas tipo assim ah, ok oh. mano bora tentar IPVP com esse cara no, no drag click Bora, vai ser legal, vamos Vai ser meio que um reducer tá ligado? Ah, velho. Cara chato. inferno que eu errei isso, cara. Coisa mais simples do jogo. meus esposa não tá indo. Ah, velho. Me enferrando, velho. Não, mano. Nossa. Bora, não ah, velho. Nossa, eu vou matar esse Kid agora. Morre. Também tá se morra. Também tá não tem tá a espada. Já tá indo no bloco. Ah, velho. Mano. A mouse tá grudento, velho. De bem foi de base! Ai. Mano, tô gravando esse vídeo de manhã, velho. Quer dizer, não é tão de manhã, acordei agora. Acordo muito tarde. Eu acordei... de manhã. Eu Olha acordei... aqui, de manhã. Tá. Eu Não acordei... é meio-dia, não. Eu acordei primeiro que todo mundo. É, eu sempre fala isso, eu sempre fico bravo, porque eu.. Porque você acorda é inútil. É, eu, eu acordo meio-dia assim mesmo. Tinha uma vez que eu acordava, sei lá, às 6 da manhã, mas é porque eu vi... Ai, o primeiro dia que você sabe que eu acordei no último. E aquele dia lá? Qual? O primeiro dia, o, o dia que eu acordei. Por que ali? se lembra do canal lá, lá, mais ou menos em 2020, mano? O hum. que aconteceu? Tipo assim, que eu sabia guardar o outras coisas assim, eu não sei mais. Parei de jogar. Maluca. É. Parei de jogar. E eu voltei agora e tô muito ruim, velho. Certeza, mano, que eu matava umas 15 vezes agora. Eu do passado. Porque, mano, era muito bom, velho. porque eu não fazia butterfly click, tá ligado? Eu fazia... Eu fazia normal click. Você tinha 10 anos? Ah, mano, saudade. Quando eu sabia controlar com o click, eu já não sei. Mano, o tá muito falhado, velho. não consigo fazer CPS. Ah, e agora tá ruim, mas você tem 10 anos? Eu tava bom, né? Você porque eu tô fazendo do outro lado a ponte? Será que eu posso fazer que... Que eu tava... tentando? tá não. Sem o Sim. Sim. Valeu. Nada, Dani. Calma aí, tio. Eu... Calma aí, não. Aqui, mas por baixo. Será que eu consigo fazer uma... Deixa eu ver vou Ah, dois. Dois, tá bom. Tá bom, eu acho. Pra quem voltou a jogar agora, né, É. E pra quem, e pra quem não joga mais, né? Eu. Você joga assim? Ontem você jogou? Não, mas... Não, mas eu não tava... Eu não ah, joguei mais. Não jogou assim? aquele Lembra aquele divino que tava no Discord? Sim, E... É, te ensinei a baixar o... O sair Sim, só que... Só que... Só Bora, que eu vamos. só joguei um, um eu só, só que eu só joguei uma vez. É que eu só joguei Bora, uma eu. vez? Ai! É que eu só joguei uma vez? O quê? É, é, só uma vez, só. A, não... Quando eu cheguei da escola, você também jogou, quando, quando eu só não conseguia entrar no mocho. Agora você consegue, né? É, Eita! Tá. Por quem vai. quiser saber a textura, eu já falei, né? quem quiser saber a mira, é tipo assim, é do mod, é do, do coisa, do lunar que atualizou, e tipo assim, eu consigo deixar, e tem vários presets, tá ligado? Eu gosto de deixar em simples assim, e, e, e original. Nossa! Eu quero jogar. Mouse. Eu quero jogar. Mouse, esqueci. <risos> <risos> Oita! será é que você De... consegue fazer o mapa até o final do mapa? Ah, não. Eu consigo puxar uma ninja até o final, ó. É, quer dizer... Do mapa? Ó, ó, Luca. Eu vou puxar uma até o final do mapa, tá bom? Tá. Prometo. Ah, não pode vir mais ali, ó. Consegui puxar até o final do Lucas. Que? Ah, lembrando que hoje eu também vou gravar uma partidinha de Sky. Olha. Isso é pra... Isso é pra... Tipo assim, Isso é pra meio que... Tipo assim, é... Agradecer, não, não é agradecer, é. Não, mano, um especial pra vocês que vai ter um tempo aí grande que, tipo assim, dá a volta do canal. Então, mano, eu vou sair daqui. Eu quero daqui jogar! E. Skull Wars, bora! É, bora! Eu vou com Qual Kit. Jumper ou Scout? Eu, depois dessa acho, que eu vou, acho que eu vou ruxar que não é maluco, vou de, de ecologista. Só tem que ver se esse mapa dá. O Miguel, ah. o Miguel eu, posso, eu posso jogar depois dessa partida? Eu tô gravando. Quando ah. eu terminar de gravar, você joga, tá? Não vai demorar muito não. Vai ter uns ah. 30 minutos especial especial, tem quantos até agora? Deixa eu ver. Até agora tem uns 21. Ah, uns novo já, já, já, já. Não, troca! Jumper. Ah, velho. Mano, eu tô muito travado em pegar baú. O Luca me travou. Pra quem não sabe... Não, Luca, eu, que... eu jogo do meu jeito, Luca. Ô, oh, o Luca tá achando que é assim que joga, velho. No machado, essas coisas. Aqui tem fist. Pra é quebrar baú, né? É, mas... Mas eu deu... prefiro pegar baú do que quebrar, Luca. Você sabe disso não? É, você não ah, mas ela dia que aqui, você falou que. Porque... É porque eu, eu era doente, eu gostava de ruxar, que não. Maluco. Ah. Ah, esse cara aqui é o cara que quebra. Esse daqui é o dos Lucas. Esse daqui é o que o Luca gosta. O cara. Lucas deve amar esse cara. Que? Esse daqui, ó. Aquele ruxo. Nossa, cleaner, cleaner, sai fora seu cleaner. Nossa, eu odeio cleaner, velho. Os caras chegam assim, ó, na miúda pra roubar sua kill, velho. Não, eu tô muito ruim de mira, velho. consegui acertar todas as bolinhas, todos os bagulhetes. Pensei que eu ainda tava, velho. É por isso que eu tenho um negócio aqui deixado, né, Luca? Que é da Leuca, né? Não, é, é que mostra as coisas. Oi, tem Bora lá, né, Luka? Scores. Ah, você acha que eu não sei que jogo que é? Depois eu acho que eu vou jogar um pouquinho de block. Não, o Block para é chato. Não, é até que legal, mas se fosse, assim, é muito fácil. Pega, depois eu vou jogar. Ah, e... não, esse mapa é bom. Esse mapa é bom pra ruxar, Luca. Calma aí. Eu vou ruxar esse cara aqui do lado do meu time. Não, do meu time não, mas é aqui do lado, ó. Esse o cara. Miguel, depois, é, quando tá chegando. Morreu! Ela chegar. eu vou ah. Nossa, gente, aqui, ó. A pode. A, a gente pode. Nossa, a, a, a, a, a, a, a, a gente pode jogar o, o Minecraft de um bloco só. Não. Ah. Chato, Luca. Odeio. Desculpa, mas eu odeio, Luca. Odeio. Eu odeio demais é Odeio mais esse modo. Mano, eu tô muito lento, velho, pegando porque? coisa. Ah, porque eu odeio esse modo. Ah, não dá pra entender. Não gosto mais de jogar Minecraft, de pegar madeira, essas coisas, não. Até falei no começo do vídeo que eu gosto mais de PVP do que pegar madeira. é o único modo que você gosta. Tá Luca, desculpa. Eu não, eu não gosto desse modo mais Luca. Mudei, já. Desculpa. É. Tá bom, pode sair. Sa Luca! Para com isso, moleque. Meu primo tá triste, porque eu falei pra ele que eu não gosto do modo de pegar madeira. Só que, tipo assim, tem que entender, tá ligado, que eu não gosto mais. Se eu não gosta é porque eu não gosto. Vou mostrar o dedo à vontade. Por que você Porque eu acho... Porque eu... eu tava, Tipo assim, eu cansei de jogar esse jogo. Eu cansei de jogar esse modo. Pode ser que eu volte no futuro. Bom, galera, como tá... 30 segundos. Tá, bora. pode esperar, né? Vai ser esse medium PPL. 18 segundos. 17. 15. Shrek 5 Yeah Shrek 5, melhor filme do mundo. Que vai ser no ano o que vem Por favor, filme. por favor Shrek 6 Ah vai ser 3 pessoas é que nem hum. Robin Hood e Tony os, os piores Youtube Youtubers oh, Fazer um vídeo muito bosta faz Mas dá! Dá o... Que isso, cara? Ah! Ai! Aqui, pronto! Obrigada! Depois das partida, eu posso jogar Quando acabar o vídeo, quando der uns 30 minutos... Ah! Que foi? multidão somos muito muita tem multidão de 15 olha eu olha eu ah. é. <risos> nada 6. tá todo mundo vivo por enquanto se for barato, ponto... ah, eu perder, Nossa, eu barata tonta ah vou perder velho não sou deu barata tonta velho não dá cadê cadê velho? mano perdi velho ah, quem ganhou Mano, eu não achei onde tava, velho. Tava cego. Tava cego nos ouvidos. É. Acho, acho chato. Acho que eu vou um PVP. Bora. Ah, tô chegando no nível 3, obrigado. Tipo assim. Depois eu vou fazer um vídeo em busca do nível 10. No Bedwars. Ah. E bom galera, esse vídeo vai ficando mais ou menos por aqui. Né? Espero que vocês tenham gostado. Em breve vai sair um vídeo com, com meu primo, é meu primo jogando Bad War juntos. E bom, espero que vocês tenham gostado do mesmo do vídeo. E mano, se não gostou, não tem problema. E bom é isso. Agora eu vou deixar meu primo jogar. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Tchau.